Oi, gente. É, eu sou a Juscelia, sou dona da Absolute Beauty Center. E hoje eu recebi uh, um produto da Liotte Águas Termal. Esse produto eu recebi alguns outros também. Antes de, fazer, é, antes de fazer a maquiagem e logo que você faz o seu Skincare Rotina. Ele hidrata, protege a pele, suaviza... Ah, eu achei fantástico e eles me mandaram do Brasil para eu provar aqui. Eu achei esse produto fantástico. Antes de eu trazer para clínica, eu resolvi utilizar na minha casa. Então eu utilizei depois do banho e, inclusive, já quero para clínica para tratar minhas pacientes. Ah, por favor, me mandem mais porque o produto é excelente.